Beijo para a Karen Amés. e um beijo para o Alessandro Trovato. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar como tirar espaços em branco da célula, certo? Aposto que você, se você trabalha um pouco mais de base de dados, já percebeu que o espaço é uma merda na Terra. Você acha que a sua base está tudo legal, depois as contas não batem e você fica procurando por que, que é. Aí você fala assim, é uma desgraça de um espaço que a gente colocou, beleza? Vamos lá! <música> No, no, no, no, E moçada, se vocês acompanharam o vídeo da semana passada, ótimo, se você não acompanhou, também não tem problema, porque assim, os assuntos são relacionados, mas eles são assim, independentes, tá? Então corte a base de dados para a gente entender um pouco melhor que isso, o que, que a gente fez? Mas você observar na coluna A e na coluna B, nós temos aí uma base de dados fictícia que eu criei e comecei a fazer uma determinada padronização. O problema é que eu não posso analisar diretamente esta base de dados, porque os meus campos, eles estão despadronizados. E como a gente discutiu na aula anterior, a aula anterior é boa, no vídeo da semana passada, você precisa fazer o remover duplicatas, pelo menos para identificar aí, que é o caso da coluna D que está aqui do lado. Então o que, que tem nessa coluna D? Ele está me apontando quais são os erros, ou pelo menos assim, ele está me apontando quais são os valores que estão duplicados, só para eu ver que a minha base está cagada. Beleza, Ju? A minha explicação ficou uma bosta mas mas vamos lá. Então, analisando a nossa base de dados, aparentemente, o que está que diferenciando uma informação da outra, Ju? Você concorda aqui, por exemplo, que eu tenho Avaré com acento e Varé sem acento, beleza? Aqui eu tenho Jundiaí com acento e Jundiaí sem acento. Aqui eu tenho São José do Rio Preto com dois com acento no E e sem acento no E. Então, um dos pontos de diferenciação da minha base de dados é justamente a questão do acento. Ei, mas o vídeo não chama tirar valores em branco? O que você está falando acento? Sim, o acento é para a semana que vem. Hoje nós vamos ensinar como é que padroniza a questão do espaço. Então, se você observar aqui, né, por sacanagem, ó, em várias vezes eu coloquei espaço e isso pode, evidentemente, ocorrer no dia a dia. A pergunta é o seguinte, então, Ju. Eu sei que a minha base, ela está cagada. Como é que eu faço para padronizá-la em termos de espaço que é o vídeo de hoje? Assento, nós vamos falar semana que vem. Não sabe. Então, tá, como é que você faria? Você faria um por um. Aí tem 5 mil linhas. Vai ficar até amanhã aí, mas beleza. Então, assim, moçada, existem algumas formas de, de resolver. Algumas mais eficientes e aplicáveis, e outras não. Acho que a forma mais fácil de se remover o espaço em branco de uma determinada cadeia de texto é utilizar uma ferramenta muito legal né, e palpável, acho que boa parte de quem mexe já conhece que é o localizar e substituir. Você concorda comigo que se eu tiver uma situação que eu tenho espaço em branco, basta eu localizar onde eu tenho espaço em branco e substituir por nada? Uft! Então beleza, vamos fazer dessa maneira aí para mostrar como é que faz. Então, eu vou selecionar a minha base que eu pretendo padronizar e tirar os espaços. Então, selecionei aqui tudo. Não? Gostou? Então, para você que depois vai perguntar, como é que ele seleciona rápido? Shift Ctrl para baixo, ok? Em seguida, você vai vir aqui em página inicial e vai clicar em localizar e selecionar. Nós vamos ter várias opções. Neste caso aqui, ó, eu vou pegar a função, né? A opção substituir. Ou se você quiser dar um CTRL U, como está falando ali, fique à vontade. Ok, Ju? Então abriu esta tela aqui. Qual que é o nosso problema? Quem que a gente quer resolver? O espaço. Então, aí no localizar você vai fazer o quê? Escrever espaço. Você vai dar um espacinho. E você quer localizar o espaço e substituir por quê? Por nada. Então, o que que você vai pôr no substituir? Por nada, porque você não quer substituir por nada. Então, você vai vir aqui e vai colocar substituir tudo. Olha lá que maravilha, né? Nós fizemos 74 substituições. Então, deu certo, Juliana? Deu. Deu. Vou dar ok aqui e vou sair. Ó. Deu certo? Deu. Se você clicar aqui, não vai ter nenhuma situação agora que você tem espaço antes ou depois da sua informação. Então funcionou? Funcionou, mas qual que foi a merda? Eu estou trabalhando com o nome composto, não estou nome de cidade, aí tem cidade que é nome composto. Aí o que, que acontece? O localizar e o substituir, aplicado da maneira que foi feito, e é assim que ele é, ele não tem muitas restrições, ele substitui os espaços, no caso que a gente colocou, mas ele não faz um filtro da onde é para substituir, ele pega tudo. Então assim, como a palavra é composta, ele vai pegar antes e depois, que é o que você quer que tire, e vai tirar do meio também. Então assim, o localizar, realizar e substituir resolve resolve desde que você não esteja trabalhando com uma base de dados que possua nomes compostos porque se isso acontecer vai ficar esta merda concatenada aí do jeito que vocês estão vendo então você vai criar um outro problema se não tiver problema também foda se faz desse jeito e acabou agora quando tem nós vamos ensinar uma outra forma então Ju eu vou dar um Ctrl Z ou um voltar aqui para voltar na base original e agora nós vamos utilizar a forma mais indicada que eu que eu recomendo pelo menos que é a função Se você fosse arrumar esta base de dados, qual função você ia usar? Eu vou repetir. Se você fosse arrumar esta base de dados, arrumar qual função dados. você ia usar? Eu então, não é arrumar base de dados, mas tem uma função maravilhosa que muita gente desconhece que é igual a RU. Olha lá que maravilha. O que está que escrito ali na explicação da função? Ela remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre as palavras. Então você concorda comigo que é exatamente aquilo que a gente quer que faça? Então eu vou colocar aqui a função arrumar, olha lá, e vou fazer o que, Ju? Vou vir aqui e aplicar em cima da série. Célula que eu quero arrumar e vou fechar o parênteses. Olha que fórmula difícil de fazer, hein? mais fácil que a soma, tá? Daí o enter, olha lá, ó. aparentemente não aconteceu nada. Só que na validação ele está tirando todos os espaços que vem depois. Então vamos arrastar isso aqui, ó. vou dar dois cliques aqui no cantinho. Olha lá que maravilha, né? Mas aparentemente não aconteceu nada. Aconteceu, ele tirou os espaços antes e depois. Independente de quantos espaços tem. Ótima pergunta. Se você tiver uma com um espaço depois, uma com dois, uma com cinco, uma com dez, um com espaço antes, ele vai remover todo e qualquer espaço antes e depois da cadeia de texto. A única coisa que ele vai preservar são os espaços no meio. Beleza? Pois bem, é agora que nós vamos fazer padronizando em termos de espaço. Aí você vai vir aqui, né, Ju? Ctrl-C e... Faz uma puta de uma cagada. Eu fiquei assustado porque achei que ia dar um monte de erro. Você vem aqui, ó. Se você der um control C aqui e copiar aqui, o que, que vai acontecer? Pau. Por que, que vai dar pau? Porque a coluna C é uma referência de funções. A hora que você copia e cola direto, ó. Ele vai começar a aplicar na anterior. Então você vai falar assim, nossa, nah, não deu certo. Ah, então eu vou recortar e colar. Nossa, legal, é igual o professor Vila agora. Acachapante. Se eu vir aqui, ó. E dar um control X e colocar aqui, ó. Vai dar pau também. Por quê? Continua ali como uma célula. Então a hora que você coloca uma função em cima da referência referência que ela ela necessita, vai dar o referência. Então o que que você tem que fazer, Ju? Você tem que copiar, clicar aonde você vai colocar, né? Lógico, na mesma direção, página inicial, opções, especiais de colar, você vai colar aqui valores ou pode clicar aqui no colar especial, ó, e colar apenas os valores que estão dentro da coluna C para coluna B. Então vamos lá, ó, colar va valores, beleza? E vou dar um OK. Beleza. Agora se você passar o remover e duplicatas aqui, você vai ver que a quantidade de campos que nós tínhamos antes, ela diminuiu. Por quê? Você já padronizou em termos de espaço aí, a sua base de dados. Beleza? Aí é a nascer C, botão, o que, que eu faço? Manda ela pro pau. Pode excluir, ela não serve para nada. Ela só foi um passo a mais. Nesse caso, se você quiser manter o registro do arrumar aí dentro da sua planilha, você fique à vontade, afinal, a planilha é sua, você faz o que você quiser com ela. Ah, botão, mas e o assento? Como é que a gente faz? Então, isso é, são cenas do próximo capítulo, senão a gente fala tudo num vídeo só e fica sem conteúdo ao longo do ano, tá bom? Então se você gosta do nosso conteúdo, gosta das roupas de quitandeira que a Juliana vem aqui, vem, vem mostrar o vestidão. Não, não, pode, não vai? Vem aqui no cantinho. Então faça como o Toninho, dê um like no canal, dê um like no canal e não esqueça de se inscrever. Se você não gostou, fique à vontade para dar um beijo, e assim nós vamos tocando em frente, beleza? Não vai, tenta mostrar a roupa. Um beijo para todo mundo.